Muito bem, vai ser uma paciente bem rápida, vou tentar fazer o melhor que eu posso. Então a Cardinam Sui sua irmã, é uma empresa que eu montei, que trabalha com treinamentos. Eu iniciei em 1996 na Carnegie, quando eu turma aqui de Campo é Morão. Aqui quando eu já estava me tornando instrutor, da o Carnegie. Aqui na premiação, a liberação pelos Estados Unidos, para me tornaram né, é, um instrutor de vendas. Aqui uma turma em Goiânia, são grupos grandes. Jamil Albuquerque, é, presidente do Mastermind do Brasil, que é uma empresa é, muito excelente a o Carnegie, aqui eu tive o primeiro contato com o Enneagrama, que me assustou, eu descobri que eu sou um padrão de comportamento complicado, que é um padrão cético, muito criativo, que não chega a lugar nenhum, né? ela tem uma união, que é terra seca, tive contato com o Enneagrama, é, com o Parque que é um instituto que existe no Brasil inteiro, no mundo inteiro, é uma um Instituto Desperto. Ninguém sabe que ele existe, mas lá eu passei dois anos aprendendo a usar o quarto caminho, que é para você mudar a sua personalidade. Aí, eu juntei o Enneagrama com o quarto caminho, surgiu o um método, eu acho, que é para você descobrir como você é, como você funciona, porque você está programado lá na infância. Esse é o primeiro grupo, o grupo original, que eu montei para nós estudarmos os dois métodos, Enneagrama e o quarto Caminho, que durou aproximadamente 10 anos. Isso depois é um grupo maior que esse, mas esse é o primeiro passo. Então assim, para quem ele destina esse trabalho? Para quem quer realmente evoluir. Quem não quer, eu já digo. Esses dias uma empresa de ligou para que é falou, só aceito o aluno que quer mudar. Quem não quer, não adianta nem bem. Então é quem quer se conhecer, quem está com dificuldades financeiras, estudar de amor, estudar de relacionamento, de fazer acontecer, tem patina, patina não chega a lugar nenhum quem está perdido, não sabe para que lado vai, para a esquerda, para a direita, quem vive né, da imagem, então essa questão política aí você não sabe, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, essa crise. O nosso cérebro tem três, três divisões, o cérebro reptiliano, é um líbico e o Significa que nós agimos pelo fazer, pelo sentir e pelo pensar. E isso se torna uma programação, dá um desequilíbrio. Nós temos um, dois centros desequilibrados lá na infância, em virtude das coisas que aconteceram na nossa vida então, aqui o Enneagrama mostra exatamente como cada pessoa funciona, eu sei exatamente como cada um de vocês funciona né? baseado no Enneagrama nós temos uma estrutura de pensamento o nosso modo de ser vem da infância então, a maneira que você age já está programada em você se você não souber mudar esse programa você vai, você está condenado a ter um final que não é o que você quer normalmente então, é. O homem, o ser humano, é uma estrutura que vem lá da infância. Tudo aconteceu lá. Tá? Não é possível vencer essa guerra, porque é você brigando com você. É você brigando com né, o teu eu, brigando com o teu subconsciente, com a tua essência, com a tua personalidade. Então, essas crenças são virando da infância. Tô mais julgando, você é burro, você não sabe, você não entende. Aquilo entra na pessoa e acabou. Você está ferrado, vai levar o resto da tua vida. Existem algumas crenças, por exemplo, que, que, por exemplo, não pode passar abaixo da escada, chinelo virado. São coisas fáceis de se enxergar, mas é aquelas que você não enxerga. aquela que um dia alguém falou uma coisa para você, que ficou gravado em você. Aí, você vai levar isso para o resto da sua vida. Então, origem das, das, é, das crenças sociais. O mundo é perigoso, dinheiro é sujo, isso não presta. As pessoas vêm através daquilo que você viveu, um susto que você tomou. Tem um participante meu que tomou um susto com uma cobra. Passou a ser uma pessoa medrosa, tem medo de tudo. Bem, existem crenças que você consegue enxergar facilmente, outras não. Então, quem tem a sensação que não consegue realizar, quem tem a sensação de que não é amado, quem tem a sensação de que não consegue ser importante, fica se impondo pela força, pela dor quem né, fica pulando de galho em galho, que se chama mente de macaco. Muito bem, e outras que a gente enxerga, que são essas crenças normais que estão por aí, chegando de outra cabeça, que está embaixo do, da escada, abrir guarda chuvas dentro de casa, e fora aquelas outras analogias que tem, né, de, de crenças que vai passando de um para o outro. Muito bem, aqui está o método Ash que vai te ajudar você a você mudar, se você quiser. Se você quiser continuar igual, continue igual. Né? Daí não adianta nem não vir no BNI Porque o BNI é um sistema de treinamento Se você usar o BNI da maneira correta Você vai sair daqui diferente Em grandes capacidades de crescer Mas se você não mudar as suas crenças Vai continuar, só vai passar por aqui e não vai servir para nada Nós refutamos as nossas mudanças Nós acreditamos que nós estamos corretos Nós acreditamos que nós somos quem nós somos E eu não quero mudar Uma briga pé. Se você não mudar o teu modo de pensar Você vai para um lugar que você não quer Vai afundar, vai encalhar na vai belice, vai, vai dar em nada. Mas aqui né, é o Enneagrama, o manual que eu tenho, que é Segredos Recifrados. Se você quer mudar, você tem que aprender a usar a ferramenta correta. Não é fazer cursos de entusiasmo, cursos de oratória. Se você não tirar o medo, não adianta, pode fazer o curso que você quiser. Eu fui instrutor de ideia, eu quero Eu fui instrutor de cursos de, né, de movimentar. Se você não tirar o medo, não vai resolver. Você tem que ter uma postura de vencedor, mas como que você faz para você se tornar uma pessoa vencedora? Se você está com medo, está com vergonha, está com raiva, tem orgulho? Aqui vem o grama, é um processo, é um estudo. Aqui uma participante, Janaína, muita gente deve conhecer lá, né? Aqui eu ministrando uma turma, aqui uma palestra para a Aion, aqui para a aqui eu dando uma entrevista no TV Carajás, a Karen, Aqui um grupo de estudos também, um participante nosso que fez uma né, desenhos. Aqui são trabalhos mais aprofundados. isso aqui eu trabalho para a CTR, para trabalhar com os drogados. Então eu tenho um trabalhos que aqui muitas pessoas ainda não conseguiriam fazer, porque são muito profundos. Vai mexer muito com a estrutura. Uma então, pessoa faz um buraco e sai de um diferente. Isso aqui é uma pessoa dizia. Aqui o pessoal, a Fernanda, que era é da CTR, uma coordenadora de extensão do Catarina, aplicando esse trabalho também. Aqui o final do curso, aqui mais um grupo CTR Aqui são os nossos encontros de final de ano, onde já chamamos, fazemos um trabalho chamado RIPLARES Um trabalho muito poderoso para fazer a mudança Aqui o Anderson Rosa dando aula de Taishishuan Novamente outro trabalho, RIPLARES Mais gente trabalhando, caminhada Aqui trabalhando a parte criativa Aqui o um trabalho interno, também em é quarto caminho quer é fazer a mudança daquilo que você quer mudar Aqui palestra mais palestras, trabalho noturno para fazer uma mudança, jogando crenças fora, você jogar aquilo que você acredita que né, que, que, que na verdade não serve para nada. Aqui são depoimentos. E as meninas que que estava aqui no BNI, foi uma participante comigo, em com tipo, alguns também. Aqui, o Michael Zaquete, que lá da, do mercado da Lúcia. E aí, tá, aqui todo o pessoal como referência. Manual, aqui você torna o que você quer ser. Muito, vai depender de você. Muito obrigado pela sua atenção.